As irmãs vieram para Portugal, portanto, depois da desamortização, da de, de expulsão das ordens religiosas, etc., deixou de haver beneditinos e iam Os beneditinos vieram mais cedo, e depois os monges de Cisverga pediram, se podiam vir irmãs, para os ajudar nas missões em Angola. E portanto nós viemos do mosteiro da Bélgica, faz 80, fez 80 anos agora. Temos que viver de alguma coisa, não é? Precisa de ser uma coisa que nos permita fazer a nossa vida de oração, que é isso que é o essencial. Porque nós não somos feitas para mais nada, senão para viver na presença de Deus e a partir daí pensou-se o que é que seria eh, possível começaram primeiro a fazer não bolachas assim mas faziam bolos eh, e depois havia uma senhora que levava e vendia de porta em porta mas depois pronto foi-se avançando e passou-se para as bolachas primeiro umas caixas de, enfim umas caixas de lata depois é que se passou para as caixas de cartão e depois para as caixas de cartão já impressas com, pronto com o desenho que está. Portanto, agora temos seis, penso que são seis qualidades de bolachas diferentes, na ca... cinco na, na caixa e depois os bolinhos de mel. Algumas são de receita belga. Algumas são, outras não, mas muitas são de receita de influência belga. As primeiras irmãs que trouxeram. Pão de amêndoa, de resto, vende-se mesmo, na Bélgica, tem um parecido em, em pacotinhos, portanto, comercializado o sablé, mesmo pelo nome se vê que é de origem francesa não é a maisena e os lagartos não tenho bem a certeza depois o, o pa, uh, os bolos de melé são, são, são nossos não são não são são portugueses uh, as areadas também são portuguesas e os cocos não sei de onde é que são mas quer dizer são é uma coisa muito muito comum um chazinho, um bocadinho, uma, algumas delas com um bocadinho de compota fica super mesmo os bolos de mel sempre da meia, pois um bocadinho de compota, assim um bocadinho ácido fica ótimo e depois uma oração, <risos> né, que se deve dar graças por aquilo que se come e que, que se come com prazer, acho que é, é sempre uma graça de deus, uma pessoa estar a, a comer uh, que temos, não, não nos podemos esquecer que de, destas pequeninas coisas fazem parte e que se deve estar atento às pequeninas coisas da vida, que é uma, um passo para a felicidade, porque estamos à espera das grandes coisas nunca, estamos à espera de, uma, de comer a caixa toda de uma vez também não adianta, não é? porque um bocadinho aos bocadinhos